Olá, assim, eu hoje decidi gravar um vídeo. Uh, é os favoritos da gosto. Então, assim, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a todos, todas as pessoas que seguem o meu canal. E uh, eu estou muito satisfeita com as coisas que eu tenho feito, e fico ainda mais feliz quando vocês. Uh, chegam no meu canal, veem os vídeos e depois dizem se gostaram ou não E depois avaliem e depois deem um gosto Eu estou muito satisfeita, muito contente E só tenho a agradecer a vocês que assistem o meu, os meus vídeos E muito obrigada a vocês mesma. Estou mesmo muito, muito, muito feliz Então vamos lá começar É um vídeo dos favoritos de gosto, como eu tinha dito no princípio eu vou começar com umas coisas básicas que é a maquilhagem, e depois vamos ao resto. É ah, bem, vamos começar. Eu vou começar aqui com dois batons. Ah, são esses dois batons aqui. Um é da da L'Oreal. Desculpem, os dois são da L'Oreal. Ah, este aqui é o 380. Este aqui é um castanho, um castanho, um coral. Desculpa, é um coral, é assim E é um batom que chega muito, muito bem Não é este está nos meus lábios, é outro E eu estou tô, tô, tô a adorá porque assim É um dos meus favoritos porque eu usei muito este batom Que até o meu filho é, pegou no batom Começou a pintar como ele tem visto e partiu Mas eu tentei arranjá-lo e o batom ficou bom Ficou do jeito conforme eu queria então este também é um dos meus favoritos depois tenho aqui um, também é da L'Oreal e ele é um, é um batom muito lindo é um rosa muito muito lindo é um rosa assim mais escuro assim e também cheira muito bem é um batom que eu estou a adorá-lo já usei muito por isso eu escolhi que é para ser um dos favoritos de agosto também estou a adorá-lo. Que é muito bonito. Bem, depois tenho aqui um outro. É espécie de uma caneta. Esta aqui é da Avon. É um vermelho muito lindo. Como vocês podem ver. Eu já tenho uns vídeos. Hum, que eu fiz. Com, com este batom aqui. Que eu apliquei nos lábios. São... são hum, eu tenho um também rosa. Que eu ainda... Que eu ainda não usei porque é novo, mas o que eu me apaixonei foi este vermelho aqui, uh, é muito lindo, eu estou a adorar porque este batom aqui hidrata bem os lábios, põe os lábios lindos, por isso eu escolhi como um dos meus favoritos também. Depois tenho aqui um gloss, também é da Von. ele é assim. Uh, eu estou a adorar este gloss é muito lindo deixa os lábios bem hidratados os lábios bem lindos estou mesmo a adorar e depois cheirar muito muito bem eu vou fazer aqui um só outro para vocês parece, parece ser um rosa mas não é é um coral, muito lindo estou a amá-lo e eu amo sempre com ele na minha, na minha mala bem, depois ainda de maquilhagem eu tenho aqui uma base, é uma base em mousse, que eu já vou vos mostrarem, é uma base em mousse, é da VON também, e assim. E esta base, eu praticamente já usei mesmo muito. É uma base que eu já usei muito. Eu geralmente não gosto muito de base em mousse, eu prefiro a base líquida, mas eu também tenho uma base em pó. Só que a base em pó não dá. Não dá para o meu tom de pele, para mim, não sei para vocês, mas para mim não dá, eu não gosto. Então, eu normalmente, eu utilizo a base em mousse, que é esta aqui, ou a líquida. Eu tenho esta e depois tenho outra que ainda é nova, esta tem que acabar, por isso é que eu escolhi esta aqui como um dos meus favoritos. É uma base muito boa, deixa a minha pele muito bonita e eu estou a adorá -lo. por isso é que eu escolhi como um dos meus favoritos. Bem, depois, ainda maquiagem eu tenho aqui um blush, como vocês podem ver, é um blush muito, muito lindo, que toda a gente, se calhar, gostaria de ter, porque é um rosa mesmo muito lindo, um rosa muito, muito, muito lindo, eu estou a adorar este, este, este blush, é um, é um blush que deixa muito bem nas minhas bochechas ah, ele é assim é um rosa muito bonito eu estou a amá-lo e como ele já está mesmo fim, fim pois eu decidi fazê-lo como um dos meus favoritos também bem, ainda em maquilhagem eu tenho aqui duas máscaras esta máscara aqui é da Essence, como vocês podem ver é na número 1 eu não gostei desta eu explico já vos explico sobre essa, essa máscara, eu não gostei esta máscara porque hum, eu comprei mas eu nunca a utilizei, então eu tentei experimentar em alguém, mas não ficou bem, não ficou bem nas pestanas, por isso a base está ali encostada nas, nos meus sítios onde ficam as minhas maquilhagens, eu não sei, eu não sei o que eu vou oferecer em alguém, mas eu não gostei, por isso decidi também fazê-lo como um dos favoritos. Porque alguém já usou. Bem. Depois tenho ainda em maquiagem. Tenho aqui este batom. É <risos> uh, um batom da Avon. É muito bonito. Eu gostei da embalagem porque. Tenho aqui a torre Eiffel. Eu tenho três batons desses aqui. Tenho um vermelho. Um castanho. E um coral. Este aqui. É, é o coral que eu estou eu a adorá-lo. Tenho aqui nos meus lábios. Eu como uso todos os dias. Então preferi a ser um dos favoritos da gosto é um batom muito lindo estou mesmo a adorá-lo e hidrata bem os meus lábios e é muito, muito, muito bom bem, depois ainda tenho aqui em maquilhagem tenho aqui uma máscara é uma máscara da Maybelline. É assim, essa máscara aqui é para d'água, água por isso assim, vocês Aplicam, muitas meninas, muitas raparigas têm têm esta máscara Eu sei que elas sabem muito bem como é que é esta máscara Mas eu não gosto dessa máscara Mas eu utilizo Porque assim, esta máscara aqui ah, Ela depois que tu aplicares, tu pegas e aplicas nas pestanas Depois passando uns, uns minutos, não tem nada, seca logo E mesmo que tu tomares banho com a máscara tirando a maquilhagem e deixando só as máscaras nas pestanas não sai então é uma das minhas favoritas porque assim ela deixa bem as pestanas bem curvadas e eu estou a lo a máscara é muito boa e já está mesmo no fim por isso eu decidi o fazer uh, uh, como um dos meus favoritos também bem ainda em máscaras, vamos começar aqui, máscara também desculpa ainda em maquilhagem eu tenho aqui 3 lápis como vocês podem ver, este aqui a pessoa afia, afia e depois olha conforme fica todo curtinho. Este lápis aqui é um preto, muito bom. Eu estou a adorar este lápis, é muito bom, dá para fazer um bom delineador. É um bom delineado, desculpem, dá para aplicar aqui na nossa linha d'água. E é um lápis muito bom. Depois tenho aqui um da Essence também. Ah, e este lápis aqui da esse já, já acabou, porque vocês podem ver que ele já não consegue subir. Eu amei muito utilizar este lápis. É um lápis muito bom, por isso eu escolhi como um dos favoritos. Depois tenho este lápis aqui tamanho. É um lápis muito lindo que eu estou a utilizar agora aqui na minha linha água E aqui, como fiz assim, o eyeliner, como vocês podem ver e um lápis preto eu estou a mal por isso eu decidi fazê-lo como um dos favoritos e é um lápis que já está mesmo a calar e vale a pena utilizar <risos> bem, depois ainda em maquilhagem é a última coisa que eu vou vos mostrar que eu sei que vocês vão adorar é a minha paleta de 120 cores bem, é assim. eu vou explicar como é que é esta paleta? Eu encomendei esta paleta um, este ano e as sombras são muito lindas, vocês podem imaginar, tem sombras aqui lindíssimas demais, que eu estou a mal, tem aqui sombras muito, muito, muito, muito lindas para fazer muito looks. estou mesmo mal, por isso eu escolhi como umas dos favoritos por exemplo este parece ser um, um cinza um cinza sem água ah, já acabou primeiro partido mas eu tentei recuperá-lo só que utilizei, utilizei e acabou estou a utilizar também este castanho este daqui que é um castanho mate é muito lindo por isso eu decidi fazer como um dos favoritos e depois ainda tenho aqui outra parte também, deixa eu só tirar aqui o plástico tenho aqui outra parte, tenho aqui muitas sombras lindas, tenho aqui dois pretos, tenho este preto aqui com brilho, que eu já vos mostro, assim. Depois tenho aqui este azul, tenho aqui roxo, roxo, roxo, são sombras muito lindas que nós podemos criar vários looks, várias maquilhagens, várias coisas com ele, porque esta paleta vale a pena e mesmo, mesmo que for uma pessoa iniciante, esta maquilhagem Esta maquilhagem Meu Deus esta paleta dá para muito tempo Bem, depois ainda continuando Eu tenho aqui Agora vamos passar nos produtos Tenho aqui um de demaquilante É da Vena. É assim eu já falei no vídeo de, dos meus produtos Não tenha nada Cuidados com a minha pele E ela é um produto que eu comprei, é um de maquilante, também assim, preço em crema. Eu não gosto de maquilante assim, mas eu já usei bastante, como vocês podem ver. Ele já está aqui, já usei mesmo bastante e era muito bem. Não sei, mas agora desisti porque eu não quero usá-lo. Se calhar vou, vou oferecer a alguém. Mas é um de maquilante muito bom. E depois ainda, eu tenho aqui também um produto, este aqui, um, é, diz aqui, a água de pentear é um produto que é para utilizar no cabelo, então é assim, eu praticamente depois de ter o cabelo molhado eu aplico, e este produto deixa o cabelo muito bonito, muito que elas só tinham cabelo comprido também, e eu estou a adorá-lo, e decidi fazê-lo como um dos favoritos. Bem, depois tenho aqui ainda o meu sabonete, que já mesmo acabou. Que eu hoje vou utilizar e acaba já. Depois eu já mandei vir outro, também já tenho. Fiz num outro vídeo dos cuidados com pele. É um sabonete que cheira muito bem e também é um dos meus favoritos. Bem, depois eu vou-vos mostrar aqui duas coisas muito, muito lindas. São os produtos. Eu tenho aqui uma máscara, que eu também já falei na, nos... No outro vídeo, cuidados com a pele, esta máscara aqui é muito boa, eu estou a adorar utilizá-lo e eu decidi fazê-lo também como um dos favoritos. Depois tenho aqui um gel, este gel aqui é para tirar os pontos negros, é bom, e também é um dos meus favoritos. Bem, depois tenho aqui uma coisa que é para vos mostrar, é um creme de mãos. É assim, eu não consigo andar sem cremes de mãos, na minha mala. Por isso, este creme já está mesmo no fim. E eu decidi fazê-lo como um dos favoritos. Hidrata bem as mãos, deixa as mãos macias. Por isso, eu estou a adorá-lo. Bem, depois ainda tenho aqui dois produtos para vos mostrar. Vamos começar com este. É um de maclante. Este de maclante aqui é da Avon. Eu sei que muita gente conhece. É um de muito bom, para já tirar bem a maquilhagem, eu adoro, mas só que este maclante aqui, este maquilhante ah, traz uma alergia e vocês podem ver que eu já utilizei muito. E assim, maquilhagem, por exemplo, sombras, anti-água, máscara anti-água, essas coisas é muito bom, porque esta, este maclante ajuda muito. Mas eu decidi fazê-lo como um dos favoritos. E depois tenho aqui um perfume. Eu já tinha falado num vídeo. Não sei, não me lembro. Dos meus perfumes favoritos. E este perfume. Eu já tenho há bastante tempo. Foi o meu marido que me ofereceu. Nos meus anos. Quando eu completei 22 anitos. E o meu marido ofereceu-me este perfume. E nós compramos. Acho que compramos na, na Figueira da Foz nos meus anos e eu adorei, o perfume cheira bem então é assim, este foi um dos meus vídeos dos favoritos espero que vocês gostem muitos beijinhos adoro -vos. tchau